Bom dia, vocês são buzianos? Com certeza, nasci nessa marav maravilhosa cidade, nasci nessa rua linda maravilhosa. e maravilhosa, e ainda também nasceu na Praia do Canto. Continua trabalhando? Com certeza. Eu vi a senhora hoje de cedo passando na praça com um carrinho. E vou passar com outro agora, cheio de peixe, somos pescadores, nós dois. E seu marido é aquele que vai lá? É aquele que vai lá, qual o seu nome? Meu nome é Deise, Deise Carvalho. Meu apelido é Deise Carvalho, meu nome original é Neuza Carvalho da Silva. Só que minha mãe tinha muito filho, muito, muito. Quando eu fui primeira filha mulher, meu pai esqueceu meu nome e então botou Neuza. Mas, não, mas meu apelido é Deise Carvalho, todo mundo me conhece. A senhora nasceu aqui? Nasci nessa rua maravilhosa, na Rua das Pedras. Antes de Rua das Pedras. Como é que era essa rua antes de ser Rua das Pedras? Ah, era a rua de barro, de... de, de, de, bar, de... Já ia da praia, depois quando eu mostro para a cidade, aí fez calçamento, porque quando eu para a cidade, o prefeito fez, botou a Rua das Pedras, só que o nome dela não é Rua das Pedras é nome da rua, é Rua José Bento Ribeiro Dantas que vem antes da emancipação, é vinha de Cabo Frio até o final da, da rua, da, da, da rua, e seguindo para João o Fernandes. Você conheceu José Bento Ribeiro Dantas? Muita coisa, é um homem que ajudou muitas pessoas Aí quando emancipou a cidade, ficou do centrinho, emancipou a, o, o, o município, aí agora ela é do, do centrinho até o final. Mas a Rua das Pedras, só esse pedacinho aí. A senhora sempre trabalhou? Sempre trabalhei, toda a vida. Tenho meus filhos todos formados, tenho, meu, meu, tenho uma filha que é advogada, tenho um neto que é bombeiro militar concursado, tenho uma filha que é concursada, meus netos estão um, tá se formando... A professora já está formando, a outra enfermeira, fez, fez uma, uma prova, um curso na aeronáutica, passou com os técnicos de enfermagem e a outra também está se formando, a professora. E a senhora trabalhou sempre na pesca? Sempre trabalhei, sou pescadora, fiz meu, meu segundo grau completo, só não fiz a minha faculdade de, estatística, de, da, de biologia marinha porque era no Rio, então não podia sair de casa para fazer, porque morava em Búzios, então eu não podia sair coisa no Rio. É o meu curso na faculdade de Biologia e A senhora tem quantos anos? Eu vou fazer 70. 70 anos? É. quem é meu esposo, somos casados, também peixe profissional. Tenho minha carteira e tudo de barco na marinha, que eu fiz tudo. E por que essa participação tão ativa das mulheres na economia aqui em Búzios? É porque nós somos todos filhos de, de, de, de, de, de pescadores, família não rico, mas tradicional. E na época não existia, é, a, não, não, não, era tão evolu, não era tão evoluído antes como é hoje. Então, nós todo mundo se participa, todo mundo é família. Pois é, verdade é verdade que os maridos saíam para pescar, ficava muito tempo. Ficava. E, e a mulher é que tinha que sustentar a, gente, a família. Tinha que ficar em casa, trabalhar, trabalhar doméstico. O meu esposo, então, trabalhou muitos anos no Mar Novo e todos nós os nossos filhos criamos assim na pesca, tá? E o que nós temos é, na, é coisa de, trabalho da pesca. Eu tenho uma casa aqui na Rua das Pedras, mas é de família, uma loja nossa. A, aquela loja ali é, é de família e não, já receita muito dinheiro, mas nós não vamos entregar, nós vamos vender. Como é que a senhora vê? A senhora que durante a sua infância teve uma vida tranquila, na pesca, e agora com esse mundo de turistas aqui? A mesma coisa, meu pai era pescador profissional, toda minha família era, então eu fui aprendendo, né? E todos nós, a mesma coisa, não muda, a é a mesma coisa, todo mundo é família. Mas a, a, o turismo não atrapalha a pesca? Não, não atrapalha, não, não atrapalha a pesca, o turismo aqui não atrapalha a pesca. Seu marido está lá no barco, ele preparando para pescar... sair. Não, ele vai pescar mais, pegar mais peixe que pescou. Já então, levamos quase 50 quilos para casa, e agora vamos pegar, pegar mais agora para levar. Que peixe? Agora levamos gaiados. Agora, o nome é atum, mas aqui chama gaiado. Agora vai pegar as cavalas. Me e... diga uma coisa, a senhora me contou Eu que a, a sua bem. família toda, todo mundo formado, todo mundo meus com uma filhos, formação. Meus. Agora, eu já entrevistei aqui dezenas de pessoas em que os mais velhos não tinham alfabetização nenhuma. Não, não tinha. Depois, os filhos tinham alfabetização até o terceiro, quarto ano e os netos universitários. Isso aconteceu com a senhora também? É, comigo também, comigo, porque eu fui, eu fui empregada doméstica e saía à noite para fazer meu curso, estudar, para terminar, e depois. Eu saí para fazer o curso no Real do Cabo, deixava os filhos de casa para fazer de estatística pesqueira. Aí lá para o fui para fui, a Marinha, no Raial do Cabo, fazer a minha carteira profissional de pescadora, em barco até em navio. E aí termino, aí ia estudar, Cabo fui para terminar o segundo grau. E o, como é que era a vida aqui de vocês? Antes da emancipação e depois da emancipação? Não, era vida normal, não tinha perto nenhum. Por que cresceu a cidade? Porque venderam os filhos, as faleceram. Os filhos venderam as, as propriedades, entendeu? Aí, mas ninguém ficou mal. Bus é isso aí que cresceu. Ninguém, a todo aqui busianos é família boa. A senhora, vocês não ficam tristes em verem a casa de vocês? Vocês nasceram, viveram. De repente sendo ocupada por forasteiros? Não nós, não, nós não temos forasteiros. Há tá? aluguel. E aluguel muito bom. Aluguel, aqui, todos, tem, na Rua das Peças, tem mais quatro, cinco pessoas proprietárias. Já todos os pais faleceram e venderam tudo. Exatamente. E na minha família, não. Aquela, a, é uma loja daí perto da igreja de a Açoute, de a Areia. Aquele prédio lá é nossa, minha família. Somos nove irmãos, nove herdeiros. E cada um tem suas casas próprias, até os aluguéis. Eu tenho a minha, meus irmãos, tem todo mundo. Vender nunca? Não, vender nunca. Eu, não, eu moro aqui no centro da cidade, tem aquele barco chamado Pedro, que o nome meu neto, que é bombeiro militar, o nome dele é Pedro, primeiro neto. Aquele barquinho que o meu esposo tá. Eu e lá é, E aí nós tivemos uma vida assim, Somos casados, a, primeiro casamento, não coisas, quatro filhos. E todos eles formam, tem Ele vai é ficar advogada boa, enfermeira, casada com advogado. Agora Deixa eu é conversar Deus com o teu como... marido. E aí, mestre, qual é o teu nome? Bom dia. Bom dia. meu nome é Misael e os carregos. Pescou o quê? ó? É. Pescou agora, é isso? Ontem à noite. Ontem. Ah, é, é vou... aí, vou guardar aí. Quanto que é eu... o preço para pagar essa vai... baveta? Pesado, né? Esse que é o peixe! É. Ei, ei, tá orgulhoso! Pesa pra mim lá! Esse é cavalo! Vai, vai, vai, vai, Qual é o nome dele? O nome dele é Misael, mas o apelido dele é Carrapá. Carrapá. já ouvi falar do carrapá. Melhor, melhor pescador. Conhecidíssimo. muito conhecido. Melhor pescador. Deixa eu tirar uma foto da senhora com esse.